Estamos de volta com Bom Dia com Poesia. Mantenha-se generoso, tendo a bondade de escolta. Quem está subindo a montanha, gruda na corda e não solta. E se quer ser diferente, faça o bem naturalmente, que o bem feito sempre volta. O mal precede a derrota, é a lei do semear. Viva um dia por vez, não vá se precipitar, é isso que amadurece. E cada um só oferece aquilo que tem para dar. Então tenha um bom dia com a poesia do poeta Oliver Brasil.